Independente de ser jogador, você é a torcida Eu te amo soberano São Paulo, tu és minha vida Não sou gambá nem bacalhau, nem porcada Aqui é São Paulo, eu não temo nada E essa torcida que canta te empurra com força e alma Independente de ser jogador, você é a torcida